Bola pelo vento da pista com a mão pra cima, gritando! Olha ela. E aí, galera, tudo bem? Bom, eu tava pensando em fazer um vídeo sobre a minha primeira balada, sobre a primeira, o primeiro lugar que eu fui na vida, assim, a primeira vez que eu saí à noite, mas aí eu mudei de ideia e resolvi fazer um vídeo sobre o que pode ser, possivelmente, a minha última balada. Não que eu ache que o ABC Bailão vá ser a minha última balada, mas eu sei que ela é a última balada de uma galera, então eu resolvi falar sobre ela. Sobre a balada, bom, o que eu posso dizer é que o ABC Bailão existe já há 20 anos, ela começou como uma festa itinerante, mudou de nome algumas vezes e, há uns, e há já há bastante tempo ela está nesse endereço atual, na Marquise de Itu. Uma das vantagens do ABC Bailão é a localização, é um local muito fácil de chegar Perto da República, eu costumo brincar que é perto do Olho do Furacão Porque fica bem naquele miolo onde tem a Vieira, onde tem tudo ali Fica naquela região Tome cuidado caso você resolva ir pra lá sozinho. É, dependendo do, da, do caminho que você utilizar pra chegar lá, pode ser um pouco perigoso. Quando você chega lá, uma das primeiras coisas que você percebe é como os preços são mais em conta do que as baladas em geral aqui em São Paulo são. Homens adultos pagam 35 reais e ganham uma cerveja. Quando você coloca o pé nessa balada, a primeira coisa que passa na sua cabeça é... Voltei para a era disco, porque você vê aquele chão quadricolado, você vê a iluminação simples, mais eficiente, e você vê o som tocando, você vê o som tocando, e não tem como você é, não pensar nisso, não pensar em como essa balada remete a era disco, as baladas mais antigas. Hoje em dia o som lá é muito misto, aliás, é uma das reclamações das pessoas que frequentam lá há muitos anos, é, para angariar mais público eles acabaram misturando, então hoje em dia você encontra, lá você ouve músicas dos anos 70, 80, 90, 2000 e músicas de agora. <risos> eu tô mostrando, foi uma noite de sábado, é, tocou ABBA, tocou George Michael, tocou Kylie Minogue, é, dos mais antigos, além de coisas atuais, Lady Gaga, Beyoncé... É. É. É. Mas uma coisa interessante do ABC Bailão é que eles não se preocupam tanto em tocar o que é e o que foi mainstream, eles, eles misturam coisas dos anos 80 que você não costuma ouvir, mesmo indo em baladas conhecidas como a Trash ou, ou locais assim, eles tocam não o que era o que era hit naquela época, eles tocam remixes de coisas um pouco diferentes, então isso é muito bacana. Ah, e tem também um telão que eles vão passando clipes, uh, nesses casos são, eles tocam as músicas originais mesmo nos clipes, e é bem bacana, o pessoal fica bem animado. Esse mix de gêneros causa um mix de gerações dentro da balada, você encontra pessoas jovens, pessoas adultas e pessoas de mais idade. É muito comum lá você encontrar senhores e senhoras a partir dos 50, 60 anos. Nessa balada o público é predominantemente masculino. Eu contei, nessa noite, nesse sábado, tinha seis mulheres uh, dentro de toda a balada as mulheres que estavam lá estavam se divertindo muito, como essa, por exemplo, que eu vou mostrar pra vocês. O que me fez pensar, uh, onde estão as senhoras idosas lésbicas? Será que isso é um lance? Será que balada não é um lance de mulheres lésbicas? Eu fiquei pensando a respeito disso. Eu acho que, uh, provavelmente, esse público vai mais para os barzinhos ou nem curta sair à noite, fique mais em casa. Realmente, eu fiquei curiosa. Eu vou tentar pesquisar e tentar descobrir os locais onde esse público especificamente vai, para onde, onde eles vão, onde elas ficam. E atenção... <risos> aos assanhados, não é permitido tirar a camisa nessa balada. Então, se você for uma Barbie uh, que curte ir pra The Week em baladas nesse naipe e curte tirar a roupa, vai tirando o cavalinho da chuva, porque nessa balada <risos> isso não existe, não é a casa da mãe Joana. Uma característica dessa balada é o sistema de pagamento. lá Uh, é através de ficha, você compra ficha no caixa e pode utilizar, não existe comanda como nas outras baladas ou você paga direto com dinheiro ou você compra ficha nos caixas de baixo para poder ir pegando suas bebidas essa balada tem só uma pista, uma pista principal, grande e tem um mezanino onde as pessoas ficam mais calmas e... Também é possível dançar lá em cima, mas uh, existe apenas uma pista e existem três bares. Nessa balada o sistema de ar-condicionado funciona bem, não é como em outras baladas que ficam muito cheias, em que você fica lá derretendo, você realmente observa que você não sofre tanto com o calor lá dentro. Bom, enquanto eu estava lá, e quando eu vou lá nessa balada, não é a primeira vez que eu vou, mas eu sempre fico pensando se... Como é que eu vou estar se eu chegar nessa idade, se eu ficar mais velho, se eu passar dos 50, 60 anos? Será que eu vou estar como essas pessoas? Será que eu vou... será que eu quero chegar a essa idade? Mas aí quando eu observo o ânimo dessas pessoas, e a agitação, e como elas dançam livremente na pista, eu penso, sim, eu gostaria de chegar nessa cidade com esse ânimo e com essa energia. Não é porque as pessoas são mais velhas que elas estão mortas, muito pelo contrário, eu vi uma galera se dando bem lá, e enfim. Então, caso você curta música boa, de diferentes épocas, a partir dos anos 70. Se você não curte carão, se você não se importa de estar numa balada com uma estrutura mais simples, porém boa, e que cobre preços justos pelos serviços, e que tem um ambiente muito amigável, eu recomendo imensamente que você vá conhecer essa casa. Lembrando que é uma casa mais voltada para o público masculino, mais velho, mas não existe regra. Existem pessoas de todas as idades e sexos, mas o público alvo e o predominante lá dentro realmente é de homens depois dos 30, bem depois dos 30. Mas todo mundo pode ir, pode se divertir e vai se sentir em casa. Eu acho que é essa que é a graça da, da casa, todo mundo se sente em casa lá. Provavelmente o próximo vídeo dessa playlist vai ser sobre a primeira balada. Eu quero muito voltar na primeira balada que eu fui e poder fazer um vídeo e falar com vocês a respeito. Caso você tenha curtido esse vídeo, você já sabe o que fazer. Lembrando que esse vídeo é sobre a ponte que existe entre nós. Beijos, até o próximo. É.